O ô, ô Serginho, eu queria entender agora um pouco mais o, o movimento atual, né, do funk, pô, você vê é uma menina que veio aí de Honório, que é a Anitta, uma menina que veio aí, porra, você chegou a, a, a fazer baile com a Anitta? Você chegou eu a fazer baile? Eu trabalhei com ela, eu você montei o trabal... primeiro show da Anitta. Você montou o primeiro é. show dela? Sério montei. mesmo, brother? É, a gente trabalhava junto na mesma empresa, Pode falar, não pode falar. Pode, modo, claro. fica à vontade, cara. É o Furacão Olha, 2000, gente, né? Tá pra você levar. Ah, vamos lá. Agora. Ih, Isso aqui coisa pra, boa. Pra gente comer agora, papai. <risos> que beleza, tem um Bolinha. Ah, obrigado. Chique amigo. no último, irmão. É. é. Aí, bolinha, bolinha gelada é, aí. Desculpa, Cadu, vai. gelado vai mesmo. E lá, quando trabalhava na, na, na Furacão 2000, né, surgiu vários artistas, como a Anitta, Márcio Dias, havaianos. Aham, eu já, já havaianos. era DJ da Furacão e nem sonhava em cantar. Né? Tá. até de, de eu ficava lá com o Naldo, Naldo na época era Naldo, Lula, Naldo e Lula Robinho da Prata o Lula era maior Leozinho e eles sempre falavam pra mim pô Cadu, grava uma música, você canta bem e eu falo, que isso, eu só sou DJ nunca vou cantar, aí até que eu acreditei né, nessa, nessa pilha deles pilha do Carioca Mano. E acabei gravando a música que o Serginho falou, Deixa a gatinha dançar, a música explodiu. Aí de um DJ, simples DJ, eu me tornei também o Cadu com as gatinhas, que é Cadu e as gatinhas. Mano. Eu levo duas meninas... Bota. Eu não danço nada, só canto. Melhor, né? Duas é pra isso, garantir. Isso, Melhor. é claro. Tá certo você, irmão. E saiu a música e hoje eu sou DJ MC, faço parte desse projeto aí com o Serginho. Vocês estão e... com um projeto novo, é isso, e né? Isso, é uma noite carioca. São vários artistas no palco junto, eu, o Serginho, Plebeu, a Lady Lee. A gente convida outros artistas do funk da antiga também. Que A gente está falando do bonde cara. do vinho, né? Uhum. Que vai fazer o show com a gente. Caralho, e legal o bolo. Isso, é legal isso. Às vezes Ai, passa de duas horas de show. é O plebeu é aquele Essa garota é poderosa É, é gostosa toda. ela Era a princesa e o plebeu, né? É, na época a princesa e o plebeu. E mesma. a Lady Lee, nós estamos lançando ela. Isso. É uma morena belíssima lá do Preventório. Canta e dança muito bem. E esse então. projeto já começou. Já começou. Anitta, começou contigo, Gubairo? Não, eu trabalhava na Furacão 2000. Eu era, eu era DJ da Furacão 2000. Aí eu hum. comecei a cantar. Hum. E eu fazia muito show em Vitória, foi onde a minha música estourou, o primeiro, primeiro estado foi em Vitória. E a Anitta ia fazer um show fora do, do, do, do Rio, em Vitória, hum. que era onde eu conhecia tudo, porque a minha música estourou lá. E o produtor, que era o Bato Tinha na época, na Furacão 2000, ele chegou pra mim e falou, pô, Cadu, monta o show da Anitta que ela vai fazer show em Vitória. Até eu fiquei, falei, já? Caralho. Não tinha nem um mês que a música tinha virado. E Larissa, foi... Larissa, Larissa. Né? Larissa, Larissa Machado. Larissa é. Machado? Larissa Machado. Antes, é an antes é. da explosão da, da Anitta, eu apresentava um programa lá, tinha Via Show, lá no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, show. Nova Iguaçu, é, Nova né? Iguaçu. Nova Iguaçu. E a Via Show tinha um programa de televisão. Eu, eu apresentava esse programa. Aí o Sandro, o pessoal lá direção da Via Show, meu amigo Ruter, eles falaram, pô, Serginho, vamos botar uma menina para apresentar contigo. É, vai ser a Anitta. Mas aí o projeto não chegou adiante porque a Furacão não liberou ela para apresentar. Beijinha, muito então aqui. eu não tive o prazer de trabalhar com ela, mas só essa perspectiva de... Deu, deu a, a, a, a oportunidade de haver de a oportunidade da gente trabalhar, pra mim foi muito importante, até Eu porque, imagino. depois do crescimento dela, pô, é, a gente vê que o pessoal da Via Show tava certo em querer dar oportunidade pra ela é, é, ser né? apresentadora. Porra, e veio Ludmilla, de Mila, veio muita gente boa, é, né? É. de Mila, é. Eu é. me lembro... É. Era Beyoncé, né, na... MC Beyoncé. Quando começou. Eu me lembro... Desculpa, eu tava comendo um chocolate. <risos> Pô, o bolo tá gostosão, mano. Não, é mas Se mesmo. Se eu já é, tinha pedido antes, né? Você vai gostar. O quê? A dona Andréia. Valeu, Rafa, valeu. dona Andréia. A dona Andréia. Ô, oh, povo feio do cabelo... Está... Eu me lembro que o Naldo bombou com... Com o vodka e água de coco... Só o Naldo, no caso, né? O Naldo bombou com essa música. Uhum. Ótimo. Bombou ah, pra a, caralho. Água pra... de coco, pá, mim tanto faz. Pode ser é na mamadeira, mas a gente vem fazendo mais. <risos> então, eu? Cuidado, Não, cuidado. cuidado. <risos> aí, o Naldo bombou com essa música. Aham. Mas estourou muito isso aí. Muito, muito. Mas isso aí foi tocava, um explosão. Tocava até em de gasolina. Aí eu lembro que eu tô na TV e viu um. Não sei se foi o Tubarão que me falou. Alguém me falou assim, não sei se foi o Marcelo Eduardo, lá da Jovem Pan, falou assim: bicho, no rito, é uma menina que é o Naldo de Saias. Os caras falavam Naldo que era o Naldo... Naldo de Saias. Ah. Era quem, Anitta? Anitta, aí veio o Show das Clarissa. Poderosas. Que no caso, não, mas já era é, Anitta. Era, Anitta ela, já era. Que eu acho que é a empresária dela, que meio que bolou, não sei a história. Era é, a Camila, ela tem é. um é. problema com não, a Camila. Não, mas na época da Furacão, ela já era Anitta. Depois que transformou ela para um show igual ao do Naldo. Quando ela saiu da Furacão, a Camila transformou -a e fez aquele lance de balé. A Camila era do Naldo também, né, ou também não? foi, também foi. É. Também Ó, foi. As, as, as pessoas veem é. a Anitta agora, ela, eles acham que... Não, a Anitta sempre teve essa, essa personalidade forte desde novinha. Uhum. Ela só veio aperfeiçoando sim, a perversidade, assim, da... da a, amadurecendo. Amadurecendo né? Né, a personalidade dela, até porque é, é, com a ascensão que ela teve... É, sempre tem um, um, uma transformação, ou, ou mais para o bem ou mais para o mal. Mas ela sempre foi uma mulher de personalidade. Mesmo no começo da carreira, ela tinha personalidade. É, quando ela foi proibida de fazer esse programa, ela arrumou um, um problema lá Sim, nada, nada. Eu mesmo. queria apresentar o programa, mas por força de contrato, ela não, não, não apresentou o programa da Versão é, Digital. Ela é isso. A palavra é essa, determinada. É. Ela sempre foi determinada. Então, é. Quem não gosta vai come menos, morde as costas. Mas a Anitta é determinada desde novinha, é não é de agora não. Não pensa que ela mudou não, porque ela é determinada desde novinha. Eu sou Você prova disso, porque é. eu vi ela no estúdio gravando a música lá com o Batata na Furacão 2000. Você estava desde o desde né, começo, desde o começo. E é o que o Serginho falou? Ela não mudou nada, ela só aperfeiçoou o que ela faz hoje. Ela já, ela já era visionária naquela época. Uhum. O que as pessoas, os artistas fazem hoje, ela já pensava em fazer lá atrás. Só que pelo contrato, ela, ela não podia. podia. Ela era é, porque ela, era contra... ela foi contratada da Furacão dormiu né? Isso, igual é. é. a mim, eu também fui. É assim é como depois ela era contratada da, da Camila, mas aí ela resolveu dar o, o grito de, de liberdade e foi, pra, foi a luta dela. Eu acho que muitas mulheres, ou a grande maioria, deveria se espelhar na garra e na determinação da Anitta. Que garra, né? Oh. Que legal.